Tem que emitir recibo eleitoral para a doação da vaquinha? Não, não é necessário emitir recibo eleitoral para essas doações do financiamento coletivo. O que é obrigatória é a emissão de recibo para o doador, mas isso está sob a responsabilidade da entidade arrecadadora. E nesse recibo deverá constar a advertência à multa, caso ultrapasse o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição da pessoa física. Tudo isso tem que ser observado pelo candidato, pois qualquer problema é responsabilidade sua. Um abraço, até o próximo áudio vídeo. Acompanhe nossas dicas no canal do YouTube Rita Gonçalves. Um beijo.